E aí gente, aqui é o Stick, e pra quem não me conhece, basicamente eu sou uma pessoa normal aí, que atualmente vive jogando jogos NFT, sim, consigo ganhar dinheiro jogando jogos, tá bom? E também com investimento em criptomoedas, beleza? Mas bom, estava lá eu basicamente pesquisando jogos NFTs promissores, tá? E basicamente foi aí que eu encontrei o Reward Hunters, tá bom? Basicamente eu vou explicar melhor esse projeto pra vocês, mas cara, olha só que sensacional. Estava eu analisando esse projeto, tá? E eu falei, pô, vou decidir entrar em contato com aqui o CEO do projeto, que é um brasileiro, o Leandro Bach, né? Eu acho que é assim que pronuncia o nome do Leandro. E cara, eu fui lá e fui trocar uma ideia com ele Exatamente, eu falei, por que não? Pra ver melhor qual que é a ideia desse projeto Porque eu achei o jogo muito promissor, eu falei, cara Vamos ver se realmente esse jogo tá todo bonitinho Aqui, entrei em contato com o CEO E bom, troquei ideia com o CEO, papo vem, papo vai E cara, esse vídeo aqui não é um vídeo patrocinado Mas eu consegui Pro canal, conversando com ele, ele ofereceu, tá ligado? Basicamente cerca de 9 mil reais em prêmios Exatamente, cara, então são 8 Pessoas que vão ser sorteadas, vai ser mais ou menos Mil e pouco reais pra cada um dos sorteados, tá? Então, basicamente serão 80 mil tokens do jogo, 10 mil para cada uma das oito pessoas, tá? E basicamente uma NFT para cada uma dessas oito pessoas, tá bom? Então, no geral, aí juntando vai ser cerca de 9 mil reais em prêmios. Então, como eu falei, mil e pouco para cada um. Então, quer saber como? Quer saber como aproveitar essa oportunidade? Assiste o vídeo inteiro até o final e se inscreve no o sininho que eu vou explicar para vocês ainda nesse vídeo. Então, vamos lá. Como eu falei para vocês, esse game é legal porque ele é brasileiro, tá bom? E, cara, eu achei legal porque ele tem várias maneiras de ganhar e, realmente, ele tem uma gameplay, tá bom? Então, é um jogo só click to earn, onde você só clica ali e vai dinheiro caindo para você. Aqui, realmente, cara, tem um sistema para você ganhar sem fazer nada, que eu vou explicar, mas para você realmente ganhar, Ganhar jogando tem uma jogabilidade tem uma gameplay, não é apenas clicar e ganhar o dinheiro magicamente. Não aqui realmente se pode ganhar. Tem torneios, tem recompensas, missões, diárias, tarefas e uma gameplay bem legal, bem competitiva. Tá, como eu disse para vocês, falei com o CEO do projeto. Então a ideia dele é realmente fazer um game competitivo trabalhar nessa área de esportes. Então a ideia é um jogo competitivo com torneios com live para fazer, tá ligado? Uma coisa que dê vontade de você jogar, realmente, não só ganhar dinheiro, mas você realmente vai querer jogar o jogo e se divertir e competir com outros jogadores online, tá? Mas beleza, então vamos lá, porque a primeira maneira para você ganhar aqui no game, vou mostrar para vocês. Então aqui está, a primeira maneira para você ganhar nesse jogo é rodando os RHTs, tá? Que é o token aqui do jogo, do Reward Hunters. Tá? Então, basicamente, você segura esses tokens, você guarda eles e você ganha recompensas em BNB. Cara, BNB é uma super criptomoeda. Você ganha recompensas em BNB, olha só que doideira. Quanto mais tempo você deixa guardado aí os seus RHT, mais você ganha BNB. Então, eles chamam esse sistema de token de reflexão BNB e é o único com recurso de reivindicação automática. Então, basta você manter os tokens RHT, como eu falei, em sua carteira e você vai ganhar BNB, ok? Tá, mas quantos tokens eu preciso? mil mil tokens, beleza, vamos ver quanto custa 10 mil tokens. Então, cara, atualmente ó, 10 mil. Reward Hunters tokens custa 170 reais. Então, para você iniciar aí esse hold de tokens, para você ganhar BNB, você precisa de cerca de 170 reais. Tá bom? E cara, esses 10 mil tokens também são necessários para você jogar o jogo. Tá bom? Você precisa deixar esses tokens guardados, e aí você vai ter tanto essa recompensa em BNB quanto você vai ter acesso ao jogo. Que já já a gente vai conferir. Tá bom? Então, cara, no momento você tem duas opções: ou você tem esses 170 reais para iniciar no jogo ali, ou até simplesmente para você holdar e ganhar BNB ou cara você vai poder participar do sorteio eu vou explicar ainda melhor como vai funcionar o sorteio para vocês mas cara então aqui já tá o primeiro ponto o sorteio vai te dar 10 mil tokens exatamente como eu falei no início então cara oito pessoas vão ganhar 10 mil tokens mais uma NFT cada ou seja oito pessoas vão ganhar 10 mil tokens então cara oito de vocês vai poder ganhar esses 170 reais para entrar no jogo sem ter que realmente investir. Então o início aqui a gente já vai estar tá te dando em forma de sorteio se você foi sorteado. Então beleza, a gente já entendeu o início do projeto, né? Você pega 10 mil tokens que você pode comprar ou tá ganhando aqui no nosso sorteio e aí você vai deixar ele paradinho lá, vai estar tá ganhando BNB e vai estar tá podendo entrar no game. Então bora ver essa entrada no game. Então basicamente aqui no site do Reward Hunters, né? A gente tem aqui já é, todo o sistema aqui de gameplay, você pode clicar em download, tem o um botão de download, você pode estar tá baixando no seu para você jogar e baixando aí vai aparecer aqui para você criar seu username, tá bom? E basicamente aqui o sistema do jogo vai identificar se você tem esses 10 mil tokens ou não. Tá, então o um jogo para você jogar, você tem que ter esses 10 mil tokens guardados na sua carteira. Por isso que a gente vai estar tá sorteando oito pessoas para cada um ganhar 10 mil tokens para poder iniciar aqui no game e ter recompensas em BNB e poder ganhar ainda mais no game. Tá, então aqui tá o game. Como vocês podem ver, são quatro classes aí que tem de início e são gratuitos aqui as classes. Tá, os personagens você não vai precisar gastar para ter eles, e aqui vem a nossa segunda forma, segunda maneira de ganhar no jogo que são as tarefas diárias, tá então você vai poder jogar aqui o jogo vai ter as missões diárias, os objetivos diários as tarefas, você vai cumprindo basicamente igual no Tétan Arena ali você tem uma quantidade de partidas pra fazer aqui vai ser mais ou menos isso, né você vai poder tá jogando, e você cumprindo as tarefas, você vai ganhar as recompensas em RHT, que é o token do jogo, beleza e basicamente aqui no site do jogo a gente tem as classes, tá, de personagens tem aqui o Venandi Paladino, que é um paladino de categoria Arqueiro, que adora a distância mas não pode do combate. A característica dele é distância, mira precisa e preferências por objetos em movimento. A Diana que é uma druida, uma curandeira que ama as pessoas, mas sabe se defender muito bem. As características delas é poderes especiais, combate à distância, body fight e feitiços e celestiais. O Orion é o Cavaleiro, que é o guerreiro que adora uma briga e uma cerveja gelada. As características dele é que é um guerreiro forte, resistência a ataque físico e habilidade de preferência para combate físico. Além da Anabela que é feiticeira, que é uma bela mulher que com belas feições engana qualquer um. As características dela é poderes especiais, combate à distância, body fight e feitiços e regras. Beleza, agora vamos pro terceiro ponto aqui, que são as NFTs, tá bom? Então como vocês puderam ver, tem os seus personagens lei de graça, você vai entrar no jogo apenas rodando os tokens e você só vai precisar comprar aqui as NFTs, que são o que? As armas dos personagens, tá? Então o um arqueiro, você tem que ter a NFT, que é um arco. O outro pode ter uma NFT que é uma espada, enfim, cada arma aí é uma NFT que você precisa estar comprando. Mas bom, lembra que eu falei do sorteio Tá? Então, oito pessoas, além de estarem ganhando 10 mil tokens cada uma, também vão estar tá ganhando cada uma uma NFT. Então são 8 pessoas, cada uma vai ganhar 10 mil tokens e um NFT cada uma. Então vamos lá, lembrando, ó, cada token 10 mil já são 170 reais para cada um. No total, então, 8 pessoas, 10 mil para cada, 80 mil tokens, que dá aqui no total cerca de R$ 1.40,0, né? Vamos arredondar para R$ aqui de tokens para essas oito pessoas. E também, cara, as NFTs, tá bom? Que basicamente vão ser 8 NFTs. O preço aí de cada uma, mais ou menos, tá 0,38 BNB, ou seja, R$ ali em média para você ter uma. NFT, ok? Mas, você vai poder ganhar de graça através do sorteio. Então, 0.38 cada uma, ou seja, cara, 8 vezes 0.38 são 3,4 BNBs em NFT, tá bom? Que dá um total de reais, ok? Ou seja, né, em NFTs, mais 1.400 aqui em RHT, o token, então dá mais ou menos uns reais aqui em sorteio pra vocês, beleza? É basicamente isso. A gente pode arredondar aí para uns 9 Mil reais em sorteio. Então, aqui vocês podem ver na Treasure Land, né? Vou deixar o link para vocês na descrição. É, não tá aparecendo direito, mas, ó, 0.38 BNB é o preço padrão. Então, no sorteio, você vai ganhar uma NFT desse valor. Mas se você não ganhar um sorteio, lembrando, você pode comprar tanto os tokens à parte, quanto NFT à parte. Aqui no mercado tem, por exemplo, a 0.38 é 1,3 BNB. Aqui você consegue visualizar, tá? Por exemplo, aqui. Isso aqui é o que, mano? É uma espada? O que que é? Olha só que bacana, mano. Que legal. Ó, isso aqui é uma espada. Essa aqui eu vi que é uma espada. É a, é a espada da, da alma, eu acho, né? Sal Shadow. Alma das sombras espada. Uma agulha assim. Essa aqui tá 150 dólares, ó. Ó, isso aqui é um arco, olha só. O arco de elite, mano. Tá vendo? Então, são as NFTs aí que você pode estar tanto adquirindo, tá? Pela Treasure Land quanto você pode estar acabando ganhando no sorteio. Olha só que bacana. Pra você poder jogar o jogo. E aí, agora a gente vai pra nossa terceira e quarta maneira de ganhar dinheiro com esse jogo, então, né? Então, a primeira maneira é esticando ali, tá? Suas RHTs e ganhando BNB. Segunda maneira, jogando o jogo ali, né? Você jogando, tendo seu personagem, tendo os 10 mil tokens e tendo NFT, você pode estar tá jogando, completando as missões diárias e ganhando recompensas todos os dias em RHT. E a terceira e quarta maneira é através dos torneios, e esses torneios têm apostas. Então, como funciona? Você sendo um jogador ali do jogo, você pode estar tá entrando em torneios, tá bom? E esses torneios têm premiação. O último torneio que eu vi aqui, a premiação que eles deram foi mil dólares em prêmio, exatamente. Ou seja, dá uma média aí de mais de cinco mil reais. Olha só, só pra você participar do torneio. Então, se você virar um pro player desse jogo, que é um jogo, assim, de muito potencial, galera, só de você se tornar um pro player, você pode entrar nesses torneios e ganhar essa bolada. Então, eles pretendem fazer vários torneios, como eu falei pra vocês no início. O CEO aqui, ele tá focado em fazer um jogo competitivo, um jogo focado em esportes. Então, ele vai tá focando aqui nesses torneios e você pode ganhar prêmios se você for bom no game. E junto com esses torneios, como eu falei pra vocês, tem o um sistema de apostas, tá? Então, se você não for muito bom na jogatina, mas quer apostar em quem você acha que é bom ali, um pro player no game, você pode estar tá apostando. Então, você vai lá, faz a sua aposta e você, meu, aposta no Sky, é bom, vai ganhar. Você pode ganhar ali a sua aposta. É a aposta, a gente sabe como funciona, mas dá pra você ter muitos lucros com isso. Isso. Então cara, muito legal né mano, toda uma dinâmica aí, tanto de torneio e esportes, como apostas né, então uma aposta esportiva, então vários meios para você ganhar nesse jogo, recapitulando, ganhando, segurando os tokens em BNB, ganhando, jogando e fazendo as missões diárias, ganhando, ganhando torneios e ganhando, apostando. Bem legal, cara. Lembrando que na descrição tem todos os links que você precisa. Tem o link do jogo, tem o link do Telegram, enfim, as redes sociais. Os links necessários estão aí. E só para fechar o vídeo, o sorteio então, né, galera? Já falamos tudo necessário sobre o jogo aqui para vocês. Vamos lá pro sorteio. Como eu falei para vocês, o sorteio vai ser cerca de 9 mil reais em recompensas, tá? Então são oito sorteados, tá bom? Sendo 80 mil tokens no total, 10 mil para cada um. E oito NFTs, uma para cada um. Então cada pessoa em média vai ganhar cerca de mil e poucos reais em recompensas. E, cara, para você participar desse sorteio... É muito simples, tá? Basta então você ser inscrito aqui no canal com o sininho ativado, tá? E comentar aí a sua carteira, tá bom? Pode ser da Metamask, enfim, a sua carteira aí de cripto, comenta aí certinho. Então, se você tiver no PC, basta você vir aqui nas suas extensões, vai estar tá aqui a sua carteira Metamask, por exemplo. Aqui tá a minha, tá bom? Você vem aqui e copia para a área de transferência, ó, copiou aqui, pronto. Só colar aí nos comentários desse vídeo, que eu vou estar tá sorteando aí oito pessoas e a gente vai mandar direto na sua carteira os tokens e a NFT, beleza? Lembrando que você pode também fazer pelo seu celular, tá? Você pode ter a Metamask no celular. Aproveita a oportunidade para entrar no game NFT com um sorteio, tá ligado? Você pode estar ganhando, tá bom? Um game muito promissor que dá pra ganhar bastante, fechou? Então é isso, vídeo vão ficando por aqui, tamo junto, boa sorte no sorteio, até mais!